Olá pessoal, aqui é o professor João Fabro da Universidade Tecnológica Federal do Paraná com mais uma aula do nosso curso de Arduino básico com TinkerCat Circuits. Hoje teremos a aula 8, que vai falar mais uma vez sobre funções, mas agora funções com parâmetros. Então, está aqui o nosso circuito, né? e é, eu vou falar um pouquinho sobre o código. Né? Então, aqui no nosso código... A gente já tem aqui o nosso void loop, né, com a chamada função testa botão em dois lugares. Temos aqui a nossa função setup e a nossa função testaBotão com a variável booleana botão pressionado, que é mudada para true se o pino 7 é sensoriado aqui a qualquer momento. E a cada vez que reinicia o loop, ela volta para false. Bem, o que eu gostaria de fazer agora, mostrar para vocês como é que faz, é alterar essa mudança dos LEDs aqui também para uma função. Observem que aqui eu tenho né, é, o apagamento do LED vermelho e o acendimento do verde. Aqui eu tenho apago o verde e acende o amarelo. E aqui eu tenho apago o amarelo e acende o vermelho. Será que eu consigo trocar essas chamadas de digital digitalWrite, colocar todas elas dentro de uma função? Né, e simplesmente chamar acende LED dizendo qual LED que eu quero que seja aceso e os outros dois apagados? Então, Aqui eu fiz uma função, né, que tem essa cara aqui, né, que tem esse nome, acende LED, e que eu passo qual LED que eu quero que seja aceso pelo nome do LED. Então como é que eu faço isso? Eu coloquei essa função aqui no começo do código. Primeiro, eu criei três é, constantes, que são simplesmente variáveis que não mudam de valor durante o programa. Então eu chamei aqui uma variável, né, constante de verde, outra de amarelo e outra de vermelho. Coloquei os valores aqui 1, um, 2 e 3 apenas como exemplo. E deu, criei a minha função assim de LED, que ela recebe qual LED deve ser aceso através de um parâmetro que é um int cor. Esse cor aqui é uma variável que vai receber um desses três valores: verde, ou amarelo ou vermelho. E aqui daí dentro do meu código, eu tenho também a, o teste se a é cor que eu recebi por parâmetro, tá vendo aqui ó? Int cor é o parâmetro. Se for verde, eu escrevo Alto, né? acendo, pino 10, que é o meu pino que controla o LED verde, aqui, né? Então, pino 10, LED verde. E se não for verde, eu apago ele, tá vendo? Ah, então esse else quer dizer não. Então, if, que é o comando C. Se a cor for igual a verde, acende o verde. Se não for verde, apaga o verde. Aqui a mesma coisa se a cor for amarelo, pino 9, né? E a mesma coisa se a cor for vermelha. Então essa função ela recebe esse valor aqui que a gente chama de parâmetro. Né? E de acordo com esse parâmetro ele acende um dos três LEDs. E do mesmo jeito que ele acende um dos três ele vai apagar os outros dois. Né? Porque vai entrar no else aqui nas outras duas cores que não for a que veio por parâmetro. Ok pessoal? Então vamos executar aqui a simulação e ver como é que funciona. Então eu começo um segundo no verde, meio segundo no amarelo e um segundo no vermelho. Agora, né, eu vou só alterar aqui o meu código para simplificá-lo. Então, eu vou tirar essas duas linhas aqui e vou colocar a linha da chamada da minha função, acende led com parâmetro verde. Aqui a mesma coisa, vou tirar essas duas linhas aqui e colocar o acende led amarelo. E aqui também, vou tirar essas duas linhas e colocar o acende LED vermelho. Observe que a nossa função loop, né, agora ela ficou muito mais simples de ser compreendida. Né? Eu começo a variável botão pressionado para false acendo o LED verde e repito aqui 10 vezes, né, um delay de 100 milissegundos e um teste do botão. Aí eu acendo o amarelo e apago as outras duas, né, no caso a verde que está acesa eu apago e daí faço de novo o loop na repetição de 10 vezes com 50 milissegundos de delay e o teste do botão, e depois eu acendo o vermelho se o botão for pressionado durante alguns desses testes, né, se o botão pressionado é true eu espero 2 segundos a mais, senão eu espero só 1 um segundo vamos é, executar de novo a simulação aqui né, para ver que tudo continua funcionando então 1 um segundo, meio segundo e 1 um segundo, e se eu apertar o botão aqui o vermelho passa a 3 segundos tornando aqui a minha função acende LED que recebe como parâmetro a variável cor que pode ser uma dessas três aqui que eu acabei de criar aqui na minha função então vamos lá, depois que eu aperto o botão, o vermelho demora um pouquinho mais espero que vocês tenham gostado obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula